Bom, é, hoje de manhã as lideranças chegaram por falta de dez e meia aqui em Roraima, em Boa Vista, e tínhamos convidados vários imprensas coletivo de imprensas. As lideranças falaram as situações muito ruins para sua aldeia e também eles se mencionaram durante nesse ambiente na imprensa, tava muito revoltado, muito triste, muito chateado, muito chocado, porque os nossos parentes estão de luto. Então, as crianças da, da sua comunidade e não especificou bem. E quando depois a gente foi para o Ministério Público Federal, aí eles se relembraram essa situação que aconteceu durante tiroteia lá. Então, foi relato, foi confirmado, mas e eles esqueceram um pouco isso, porque eles estavam lá, todo mundo cansado. E no Ministério Público falaram as duas crianças morreram durante tiroteia. Foram, morreram é, de, de afogado nos rios, porque na segunda-feira muitas crianças correram para o mato, para o outro lado e para o rio, e as duas, duas crianças ficou lá no, na beira do rio. Então, todo mundo estava no na, tava na clima muito ruim, e todo mundo estava se defendendo, trocando o outro, tirando o outro, assim e o, as crianças foram no mato. Aí depois, dia 11, eles começaram a procurar as crianças, acharam várias crianças, mas soprou duas. Então, no dia 12, as crianças começaram a boiar na beira do rio, no Rio Grande. Então, eles se recolheram dia 12, às três horas da tarde. Então, as lideranças confirmaram, as crianças morreram durante tiroteia. Então, isso... É, as lideranças esqueceram, falaram na imprensa, então é, foram confirmadas essas crianças, foi ópido é, na sua comunidade, de um ano e de cinco anos, então isso é a situação que correu e durante tiroteia e essas informações são confirmadas com as lideranças.